100 pessoas, cravadinho, que maravilha, número emblemático, hein? 101, não, 101 foi a apresentação que ele considerou como uma pessoa. Tá bem, vocês devem estar vendo a minha tela do Meet, é isso? É, fiquem à vontade para ir conversando Sim. comigo, Tá podem abrir a câmera, abrir a câmera, abrir o áudio, podem conversar comigo, assim a gente vai dialogando. Eu uso dois softwares. Eu passei para Carla hoje de manhã para ela passar para vocês. Eu não sei se todo mundo recebeu. Eu uso o OBS. O OBS é este software aqui. Olha, é aqui que tudo ac acontece. Vejam que aqui no OBS a minha transcrição de Texto, de voz para texto, está acontecendo. Eu estou simulando uma webcam a partir de uma composição de elementos dentro deste software. Entenderam? É ali que tudo vai se transformar em realidade. Cap captaram esse, esse. Esse é o ponto central do, do que a gente vai ver. Tá? Uh, então, o OBS, ele é como se fosse uma mesa de corte de estúdio de televisão. Eu coloco várias fontes, recursos e monto uma composição com esses elementos e aí jogo para transmissão. No caso, em questão, eu podia estar tá fazendo um streaming, fazendo uma live pelo OBS, mas no caso eu jogo para um... Para uma falsa webcam, ele cria uma webcam que não existe e essa webcam que sai dessa composição fica habilitada para eu escolher ela como webcam, como se fosse uma webcam integrada do notebook ou uma webcam externa. Ela vai aparecer com um nome específico como se existisse uma webcam no computador já com a transcrição de voz para texto. Em síntese é isso que a gente vai ver, entenderam? Tá? Então, vou mostrar para vocês. O que, que a gente vai fazer? É... Aqui, eu, eu vou explicar para vocês como é que é a lógica do, do OBS. Alguém já conhece o OBS? Alguém já trabalhou com o OBS, por acaso? Do, da, dos, dos 99 colegas que estão aqui? Sim, a Jéssica. Uh... Eu, tra eu trabalho atualmente. A, o Adriano. Uh, o André está... Uh, é, bom, então não é novidade para alguns de vocês, para outros eu creio que sim. Ele é um software legal, não é muito complicado, mas ele não é muito intuitivo, a não ser que tu tenhas uma certa desenvoltura no uso desse tipo de software, tá? mas não é difícil. Antes de avançar na parte técnica do que eu me proponho mostrar para vocês, eu vou... É, dar uma referência para vocês, na verdade, duas, na verdade, três. Tá? Primeiro, eu tenho uma apresentação que eu uso normalmente para apoiar as minhas comunicações online, mas eu não vou usar esta apresentação, eu não adaptei ela e achei que não era necessário, eu vou fazer como oficina na prática, mas eu vou compartilhar com vocês os slides, porque tem elementos extras que podem interessar a vocês a respeito de, do que eu falei para vocês, sobre legendagem, legendagem no, no entendimento mais amplo do que é, com as referências técnicas de eh, legendagem para TV, legendagem para cinema, NBR, e um documento, eu vou botar aqui no chat para vocês, aqui, da, aqui da, do nosso Meet, tá vocês vão poder acessar pelo, pelo, pelas apresentações do Google essa apresentação que eu estou falando para vocês. Eu vou passar para vocês também um documento que está nessa apresentação, mas eu acho que é, ele é importante. Eu vou passar o link direto, que é a recomendação, recomendação técnica para a produção de recursos educacionais, recomendação técnica de acessibilidade para recursos educacionais digitais. Neste documento, vocês vão encontrar uma síntese, uma compilação, um apanhado de todas as tecnologias assistivas passíveis de serem incorporadas em recursos educacionais digitais. Vocês vão ver uh, algo sobre transcrição de voz para texto, vocês vão ver algo sobre legendagem para surdos e ensurdecidos, vocês vão ver ali alguma coisa sobre áudio descrição, sobre preparação de documentos textuais para ledores de tela, uh, tem seis tecnologias assistivas que quebram barreiras para recursos educacionais digitais. Então, esse documento é um documento, é, que foi compilado em um projeto, repositório de recursos educacionais para educação profissional e tecnológica, o PROEDU, e ele é um apêndice do PROEDU. Então, quem tem interesse esse, é, no assunto, esse documento é uma boa entrada para vocês encontrarem aí é, referências para esses assuntos. Eu sempre uso ele como base. Então, tem a apresentação, esta recomendação técnica do PROEDU, e o terceiro, agora, eu estou caduco, eu falei três. Uh, puxa vida, rapaz, daqui a pouco eu me recordo. Uh, vamos lá. Era três referências, eu entreguei duas e a terceira eu me esqueci. Estou ficando pateta Vamos lá. Uh, daqui a pouco é melhor. <coughs> Buenas. Então, a gente vai olhar... Aqui a cara do, do, do OBS. E o OBS ele trabalha da seguinte forma: ele trabalha com a lógica de cenas. Vejam aqui onde está o mouse. Eu tenho três cenas diferentes que são coisas é, diferentes que eu faço usando o OBS. A que nos interessa é esta que eu já, já criei aqui: live ou. Closed Caption Web Captioner. Então, eu uso o... nesta cena, que é o que eu vou mostrar para vocês, e vocês vão reproduzir, eu uso três elementos. Tá? Eu trouxe para cá o Web Captioner, que é o meu transcritor de voz para texto, eu criei um fundo para as minhas legendas e... Trouxe para cá a webcam que eu estou usando. Tá? Esta é a composição da minha cena e que vira a minha webcam virtual. Compreenderam? Alguma dúvida até aqui? Chegando aqui mais alguém. Pegaram o, o, a primeira ideia? Tá? Então, a gente trabalha com cenas, é um jargão do software. E a cena ela é composta por vários elementos, tu vais colocar na tua cena o que tu quiser, para a finalidade que tu estiveres uh, desenvolvendo algo lá. Neste meu caso, eu trago uma janela do navegador, porque web, o, o Web Captioner é um software que a gente acessa, é um transcritor de voz para texto, que eu acesso pelo navegador, tá então, eu trago uma janela do navegador e ponho como um elemento da cena. Eu criei um elemento gráfico, que é um retângulo, que serve de fundo para as minhas legendas, para que só o texto não corra o risco de ficar sem contraste por causa da roupa de quem estiver falando ou por causa do cenário. Então, eu ponho um fundo com uma certa transparência, um fundo escuro, para contrastar com a, com a fonte branca. Tá? Então, eu tenho o que é uma janela do navegador, que eu já vou mostrar, um elemento gráfico, que é um retângulo preto com uma transparência, para não ficar aquele preto chapado, para poder ter uma, uma visão vazada, para além do texto, eu enxergo um pouquinho de transparência uh, através da, da, desse retângulo. E o texto em si, que vem do Web caption é a minha câmera. Então, são três elementos. Tá? Agora, o Web Captioner. O Web Captioner está aqui. Vejam que... Tudo o que eu falo está sendo transcrito em tempo real. E percebam que a qualidade da transcrição é muito boa. Ele gera muito pouco erro. Por quê? Porque ele tem um algoritmo... Primeira coisa, ele tem um algoritmo de inteligência artificial que analisa o contexto do que tu está dizendo. Se ele, por acaso, entender errado e transcrever errado uma palavra, no contexto da frase, ele corrige a palavra. E vocês vão ver que, às vezes, ele troca a palavra rapidinho, é muito rápido, às vezes é quase imperceptível. Quando ele transcreve uma palavra que ele acha que está fora do contexto, ele troca a palavra para algo que se encaixe naquela palavra errada. E quase sempre dá certo. Então, é um transcritor excelente. A outra, ele é um software que tu não precisa instalar. Tu acessa pelo navegador. E tem outras funcionalidades também, outras vantagens que eu vou falar depois no final. Por exemplo, só para dar o gancho, por isso que eu tinha pedido para convidarem alunos ou colegas surdos. Porque isto quebra a barreira para surdo, por exemplo, de um vídeo que não tem legenda. Ele pode rodar o vídeo usando o web captioner e o web captioner vai transcrever o áudio do vídeo para texto. Então, serve para o próprio surdo também se virar quando precisa e não tem interpretação é, ou não tem legenda. O tá? um vídeo sem interpretação está cheio de, de, de conteúdos, de recursos educacionais em vídeo, um passivo que já foi produzido há muito tempo, quando não se discutia muito acessibilidade. E aí, esse conteúdo está inacessível para a surda. Se não tem interpretação e não tem legenda, não tem como surdo acessar. E o web captioner viabiliza que ele tenha acesso ao conteúdo de coisas que já estão já aí na, na rede sem, sem acessibilidade. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer hoje? A gente já está com 25 minutos. Hoje, eu vou mostrar a configuração do web captioner Tem umas coisinhas que a gente tem que fazer lá. Eu não falei ainda. Primeiro, vocês perceberam a cor do fundo? Por que, que vocês acham que a cor do fundo é verde? Veja, vejam como aparece lá no OBS. Olha aqui. ó No OBS aparece só o texto branco. Olha o web captioner. tá o mesmo texto branco ali, mas tem um fundo verde. Onde é que está esse fundo verde? Porque eu estou levando para lá. <cười> A tela do navegador. Eu estou com ela em, em, em tela cheia. Olha aqui, ó. É a janela do meu navegador, que está separada. E rodando em tela cheia. Tá? Este verde... é o... Aí tem uma malandragemzinha. Este verde eu uso como chroma key para tirar o fundo da janela do navegador, para ficar só o texto. Entenderam? Captaram a ideia? Então, a gente vai fazer um chroma key lá no OBS. E, além do chroma key, tem... Substitua o fundo verde naquele trechinho onde aparece a legenda pelo fundo preto com transparência para dar o contraste certo. Então, primeiro, hoje a gente vai fazer a configuração correta do Web Captioner e a gente encerra a nossa, o nosso primeiro encontro com esse, essa adaptação do Web Captioner para a gente puxar para o OBS. Amanhã, a gente monta toda a nossa cena no... Aí a gente vai estar tá preparado, habilitado para montar toda a nossa cena no, no OBS. Tá? Então... Se vocês puderem, agora, vocês acessem o endereço que a Carla passou para vocês, que é o endereço do webcaptioner, mas eu vou botar o endereço para vocês aqui no chat também. Para quem quiser, fazendo comigo, eu vou mostrar as configurações com os valores dessas configurações na minha tela e se vocês copiarem, vocês vão ter que ter o mesmo resultado que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, deixa eu colar o endereço. Ah, já, a Carla já botou. Beleza, obrigado, Carol. É, então, para os que quiserem, e tiverem a, a possibilidade de fazer isso agora, façam, acessem esse endereço. E eu vou interromper rapidinho, a minha legendagem da minha câmera, porque eu vou mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer. Agora eu estou no web captioner. Vejam que eu estou logado, eu estou com uma conta no meu web captioner, eu estou logado o meu usuário do Gmail. Eu vou me desconectar, tá? E vocês vão fazer o que eu vou fazer agora. Tá? Se vocês caíram aqui no web captioner, na tela vocês vão enxergar uma alguma coisa assim a tá? essa é a tela inicial do web captcha vocês vão clicar em start captioning e aí vocês vão cair naquela tela que eu tava vocês vão vir aqui ó no cantinho em, em configurações Settings, vão clicar abre a janelinha e aí vocês vão se conectar com uma conta no Web Captioner, para vocês poderem... E aí tem algumas formas aqui. Você pode criar uma conta direta no sistema do Web Captioner ou se conectar com o Google, se conectar com o Facebook ou com o Twitter. Vocês escolham a forma que vocês querem se conectar ao, ao sistema, fazer o login, tá? Eu me conectei com uma conta do Gmail. <risos> Vou fazer de novo a minha, minha conexão aqui. Porque com a conta, tu vai fazer essa configuração ou configurações que tu queira e ela fica guardada no teu usuário. Sempre que tu precisar, a configuração está lá. Capitaram? Então, vamos lá. Fizeram? Posso avançar? Sigo? Tranquilo? Tá? Então se conectem ao. Se conectem ao WebCatcher, uma conta daqueles sistemas ali: Facebook, Google, Twitter ou do próprio sistema. Vocês têm que fazer o cadastro daí. E vamos avançar. Aí a gente vem aqui de novo. Vamos em settings agora. Vamos entrar nas configurações. Vejam, antes de eu antes de eu, de eu mostrar as configurações, vejam que... Aqui, ah, e sempre que vocês forem fazer algo, vocês têm que clicar no botão amarelo para ele começar a escutar o sistema de áudio de vocês. Start Captioning, e aí ele vai pegar o, o fone que vocês tiverem, pode ser o fone integrado do notebook ou do computador, ou fone de, um, um fone de ouvido com um microfone. Então, ele já começou a pegar aqui o meu áudio. Bom, vamos lá em Settings. E aqui, abre a tela de configurações, tem um monte de coisas para configurar. Eu quero configurar a aparência, que é o segundo item aqui. Bom, o que, que eu preciso fazer? Configurar a minha fonte de cor branca. Pode falar. Raimundo, a sua tela não está aparecendo. Eu acho que parou oh. com o compartilhamento. Ah, perdão, desculpa. Acho que eu. Perdão, perdão, deve ter, sei lá, feito alguma coisa. Desculpa. Eu bem faceiro aqui explicando para vocês. Obrigado pelo alerta. Imagina. Não. Até onde vocês conseguiram ver, desculpa? A tela de login ali, o login, vocês viram? No, no, no web caption? Né? Parou, parou no start captioning. Tá, tá, mas aí vocês viram ali onde é que faz o login. Vamos, vamos refazer ali. É... Acho que parou na parte de configurações, para tá. tá, beleza. Então, vamos lá de novo. Uh, então, eu saí do login, dei um, um sair, e daí voltei me logando para mostrar para vocês, depois que vocês logarem com um dos sistemas, ou com Twitter, Facebook ou Google, ou com cadastro do né vocês vêm aqui em configurações, em settings, já logados, tá? Aí vocês clicando aqui, ele entra para esta tela de configurações e a gente vem em aparência. O que que importa fundamentalmente? Aí é uma crítica que eu faço em relação ao que eu, que eu falei no início. A legendagem para produtos audiovisuais tem... Uh, normas, tem parâmetros, tem valores a serem seguidos. Eu não estou seguindo. Eu fiz a configuração no sentimento, assim, porque, uh, por exemplo, legendagem, tu tens quantidade de caracteres por linha. Tu tens que respeitar a quantidade de caracteres por linha, que é a velocidade de leitura ou velocidade da fala. Velocidade da fala de quem está uh, falando, obviamente, e a velocidade de leitura de quem vai receber a informação. Então, isso está especificado na norma técnica. Pelo Web Capture, eu não consigo fazer isso, tá? é, com, atendendo o, o critério técnico. Mas ele faz mais ou menos isso pelo tamanho da fonte, aí eu, eu, eu dei uma ajustada mais ou menos no um sentimento. Pelo tamanho da fonte, a linha vai ter uma quantidade X de caracteres. Se eu botar a fonte muito pequena, vai ter mais caracteres, vai caber mais coisa naquela linha. Então, eu fui meio no sentimento, ajustei o tamanho da fonte e deixei no, no Web capture aparecendo só três linhas, porque é o limite da norma técnica é três linhas. Na, na pior das hipóteses, o ideal é, do, é uma e, no máximo, duas, tá? Então, a, a minha configuração, eu botei três com a fonte um pouquinho maior, com a fonte branca. É isso que a gente vai configurar ali. Porque o padrão do Ad Captioner é ir transcrevendo a tela toda, ele vai enchendo a tela de texto. Tá? Então, eu vou passar as configurações olhando ali na tela. Depois até eu posso gerar, fazer um PDF das minhas, das minhas configurações e passar para vocês. E aí vocês vão copiar depois, fica melhor, né? Mas eu vou passar ali só mostrando para vocês, para vocês entenderem o que, que é cada coisa ali. Então, uh, por exemplo, aqui, ó, fonte branca, tá? Escolha uma fonte uma fonte qualquer, ele abre aqui uma lista de fontes, eu escolhi a cruzinha, regular, é, normal, né? Texto branco. Então, aqui, tu, tu clica e seleciona a cor da fonte, branco, branco. Aí, aqui tem as configurações de altura de linha, tudo em pontos, né? Altura de texto, altura da, uh, altura da linha e espaçamento entre fontes. Espaçamento zero, altura da linha padrão, um. E esse tamanho de fonte aqui, 3,8. Cheguei nesse, nesse valor aqui experimentando. Tá? Então, vocês não precisam quebrar-cabeça, coloquem este valor que vocês vão ter o mesmo resultado do que a gente está fazendo, do tipo, que vocês estavam vendo antes uh, na minha transcrição. Está uh, aparecendo, tá aparecendo ali na minha, na minha legenda, agora, a tela do Web Por quê? Vocês vão entender por que, que agora na minha webcam virtual aparece um pedaço da tela, da janela que eu estou trabalhando lá no WebCaptioner. Tá? porque é um dos elementos que eu compus na cena é com esta janela. Como eu estou mexendo com ela, aparece o que eu estiver mostrando lá. Por isso que quando eu for fazer uh, uso do Web Caption, eu tenho que startar ele numa janela separada e não mexer mais. Boto em tela cheia e esqueço, para ele ficar só fazendo a transcrição. Ele fica como uma janela de apoio. Depois que vocês iniciarem, vocês não podem mais mexer nela. Se não acontece isso, está acontecendo agora. Tá? É, opa, é, voltando lá aqui. Buenas. Então, a minha, a minha, o meu alinhamento, meu alinhamento é, o alinhamento vertical. Meu alinhamento vertical ele é um alinhamento de tela inteira, tá? E, é, vocês vão ver quatro tipos de alinhamento horizontal, só que não é ex exatamente como funciona no Word, por exemplo, que a gente está acostumado. Ele fecha um bloco, ele divide a tela, e quando tu fala que tu queres alinhado ao meio, na verdade ele fica sempre alinhado à esquerda, só que centralizado no meio. Entenderam? Se tu disser que tu queres alinhado à direita, ele vai, na verdade, ficar alinhado à esquerda, mas posicionado do lado direito. Isso causa uma certa confusão. Se tu disseres que aí sim tu queres alinhado à esquerda, ele continua o texto alinhado à esquerda, mas o bloco de texto posicionado à esquerda. E se tu diz que é full, o bloco de texto ocupa toda a dimensão horizontal da janela. Entenderam? Ficou claro para vocês? Tá? Então, apesar de a recomendação em acessibilidade, em texto, é alinhamento do texto à esquerda. A gente não justifica o texto em textos eletrônicos para ledor de tela e para, e para uh, cegos e baixa visão. Mas aqui a gente usa a mesma premissa. O texto é alinhado à esquerda, mas ele ocupa toda a dimensão da janela. É o que está dito ali. Então, uh, então aqui no alinhamento horizontal é full, no alinhamento vertical é lower dirty. É o, é o último, é o mais abaixo, tá? Esse último aqui, ó. O último, a última opção, do alinhamento vertical. Uh, paid in zero. Aí vem background. Background é verde, para eu poder fazer o chroma key no OBS. O fundo padrão é preto, quando vocês abrem o, o web captioning. Então, a gente troca a cor do background para verde e, as, e os valores RGB estão aqui embaixo, 170, 240, 50, para chegar nesse tom de verde-limão, que é a, a cor que normalmente se usa para fazer chroma key. Eu botei uma, uma sombrinha na fonte para melhorar a visibilidade e o contraste que está aqui, os, os valores da sombra. Tá? Então, estas são as configurações que a gente, que a gente precisa para habilitar o Web Captioner lá no OBS. Uh, alguém tentou entrar no outro, no Buenas, feito isto, a gente está com o Web Captioner preparado Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que eu não... Ah, e mais uma, que é esta aqui, ó. No geral, na primeira opção, esse aqui, a, a aparência está toda definida, mas aqui no geral, eu digo que só vai aparecer três linhas, ó. Só três linhas e aí ele quebra. Não passa de três linhas nunca. Isto aqui... É importante. E outra, depois de três segundos de sem som, ele faz uma quebra de parágrafo. Então, se vocês definirem isto aqui, ó, só aparece três linhas. E, aliás, ele adiciona três linhas em branco, desculpa, ele adiciona três linhas em branco, sem nada, depois de três segundos de silêncio, tá? Tá? É isto que está dito aqui. Perdão, eu comecei isso, explicando uma coisa e era outra. Ah, deixa eu ver. Agora sim. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu perdi. Basicamente é isso. Buenas. Então, configurado o Web né? E... Assim, a gente pode voltar para o OBS. A gente já está com 40 minutos de encontro. E aqui, a gente começa a brincadeira. Eu poderia começar, não sei se vocês estão com o OBS aberto, mas como é que funciona? A gente começaria criando uma cena. Eu vou reproduzir esta cena que eu estou usando. Eu vou criar uma cena nova. Posso dar o nome aqui, vou dar um nome diferente, transcrição de voz para texto. E uma cena nova. Quando a cena está selecionada, veja que sumiu tudo aqui do lado esquerdo, mas ainda continua do lado direito. Por quê? O OBS ele funciona como uma mesa de corte. Se eu pegar esse, esse botãozinho de slide aqui, ó, e arrastar ele para o outro lado, o que está do lado esquerdo entra na transmissão. Enquanto eu não fizer isso, uh, o que está sendo transmitido fica lá. Vamos fazer a brincadeira, quer ver? Vai ficar tudo preto aí para vocês, ó, um, dois, três e já. Agora, provavelmente, a minha webcam tenha parado de aparecer tenha a parada de, de transmitir o, a, a, a mim, né? A mim com a minha, com a minha transcrição. Vou fazer, voltar. Ó, selecionei a minha cena, que é a cena que eu tenho, a minha composição, e vou jogar para a minha webcam virtual de novo. Ó, agora, a princípio, deixa eu ver, deve ter, devo ter voltado para o Meet. Ó, entenderam? E essa é a brincadeira. O OBS ele funciona como um... Um, um, uma mesa de composição e mesa de corte de televisão. É, esse é o espírito do OBS. Tá? E para fazer live, assim, se tu tiveres paciência, assim, tu podes fazer transmissões e lives bem legais com ele. Bom, uh, então, comecei a minha cena nova, e aí, cá está, botei aqui a transcrição de voz para texto, e aí, eu não tenho ainda elemento nenhum na minha, na minha cena. Eu vou trazer o Web Captioner para cá. Quando eu clico no botão mais aqui, nas fontes, me aparecem todas as possibilidades de elementos que eu posso trazer para cá. Janela do navegador é que nos interessa agora, porque eu vou trazer o Web Captioner para cá. Mas, texto puro, posso trazer uma imagem estática, posso trazer um arquivo de vídeo, uma fonte de mídia qualquer, posso colocar um elemento gráfico com uma cor, posso botar uma câmera qualquer conectada no meu computador, webcam, câmera profissional, com placa de captura, seja lá o que for. Uh, posso, inclusive, reproduzir outra cena dentro de uma cena, se já tiver criado e trazer outros elementos que já foram configurados numa outra cena, captura de tela por aí, e, e por aí vai. Uma, um PowerPoint, apresentação de imagens, e captura de áudio. Uh, bom, esses são os elementos. Ele já te deixa desenhado o que é possível. Neste caso aqui, nós vamos trazer uma janela do navegador para cá. Uma aba do navegador. Seleciono e abre uma janelinha para eu fazer a configuração. Vou é, botar aqui... Eu tinha escrito na outra web, Captioner, que é o nome do aplicativo, mas vocês podem dar o um nome que... Este nome já está em uso, tá? já está na minha outra cena. Uh, navegador, transcriptor transcriptor e aí OK. E aí ele abre a janela para dizer que janela de navegador que eu quero trazer para cá no URL, aí eu vou lá copio o endereço do web caption né? e ponho ali. A ah, tamanho da janela 800 por 600 porque normalmente é uma configuração válida para uma configuração válida para para ele vai ter que ter o mesmo tamanho do, da webcam. Aí depende da configuração. Até vou ter que olhar depois ali para ver como é que está a configuração da minha webcam, porque as dimensões tem que, tem que bater. Uh, deixa eu ver aqui mais... É, a princípio aqui, tranquilo. Pimba. E ele entra aquela, aquela configuração, uma janelinha lá. Olha lá, ó. automaticamente ele já pegou... O, uma telinha, ve, vejam que está na barrinha lá. Ah, vocês não estão vendo? Acho que está pequeno aqui, né? Aqui, ó. Viu que ele já pegou a barrinha do, do, do webcaption? Caption, lá. Ó. É, ele já botou ali, já posicionou. É, esse seria o meu primeiro elemento da minha cena. É, alguma dúvida até aqui? para a gente não atropelar e não dar muita informação. Entenderam o que, que a gente fez? O que, que eu fiz até agora? Ah, configurei, mostrei para vocês a lógica do web do mostrei a lógica do OBS, desculpa. O OBS é uma mesa de composição e de corte, como uma mesa de estúdio de TV. Ele trabalha com a mesma lógica de TV, inclusive. Tá? Ele trabalha com cena. E aí as cenas têm elementos. Então, eu crio uma cena e, neste nosso caso, da nossa oficina, eu vou ter três elementos, três fontes dentro da minha cena. Uma delas é uma aba do navegador, que é o Web Capture, que foi o que a gente fez, a gente avançou até aqui. Amanhã, nós vamos completar a nossa cena com o, a webcam, a real de vocês. E com o chroma key do web captioner, tem algumas coisas que nós vamos ter que fazer, dimensionar e fazer o chroma key nesta fonte do web captioner. Nós vamos ver amanhã, tá? Então, como é que a gente faz o chroma key funcionar e como é que a gente dimensiona essa janela do web captioner para ficar o um retângulozinho embaixo, no, na posição de legenda. Isso a gente vê amanhã. Junto amanhã a gente puxa a webcam e bota o retângulo atrás da legenda do web captioner para gerar contraste. Completamos hum. amanhã e vocês vão estar habilitados a usar a legenda como eu iniciei usando e agora retornei. Está aparecendo de novo minhas legendas aí para vocês? <risos> então, amanhã acredito que a gente consiga concluir e encerrar essa, esse objeto da oficina. Se for necessário alguma questão a ser trabalhada a mais, a gente pode usar sexta-feira, aí fica a critério de vocês. E ainda uh, pretendo mostrar para vocês alguns outros recursos que podem ajudar vocês ainda para além de uma webcam com a transcrição de voz para texto, por exemplo, vocês fazerem a legendagem em tempo real de uma apresentação de, um, de, um, de slides, por exemplo. Existem recursos no Google Docs e no Office 365 que já fazem transcrição também. Vocês podem fazer uma apresentação por dentro desses, desses pacotes de software com transcrição de voz para texto. No Google ainda não dá para fazer em português. No Office 365, ele já está transcrevendo para português e funciona muito bem. Não tão bom quanto o Web Captioner, mas já dá para fazer também. Aí eu vou mostrar para vocês onde fica o recurso dentro desses pacotes de software, para vocês também saberem que existe a possibilidade. Legendagem de audiovisual é outro assunto, que se vocês quiserem, a gente pode amarrar uma outra oficina. Tá? Por hoje, eu vou encerrando por aqui para a gente retomar amanhã às 13h30. Quero saber se ficou claro o que eu mostrei para vocês até agora. Boa? Professor, uh, esse, eu, a gravação da aula a gente vai ter acesso depois? Vai agora, em seguida eu tá. já vou botar no drive, e vocês já vão poder acessar. É questão de meia horinha, já passo para a Carla e ela passa o link para vocês. Obrigada. De nada, mais alguma dúvida? Carla, Fernanda, façam a, a crítica aí. Uh, foi, conseguiram compreender bem? Está tá didático? Está ótimo. Tem, tem algumas dúvidas ali da. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora a Suzy tem ali uma, um questionamento. Uh, de, de apresentar, né? Com a organização do, do Meet aqui. para. a Deixa eu só fazer uma coisinha. Eu vou encerrar a gravação para que o vídeo não fique muito longo, para ficar oh, mais ótimo. fácil de vocês rever.